Os primeiros passos para você começar a gerar renda extra sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra, utilizando o limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito em no nosso canal, se inscreva. Vamos lá então. Então quais são aí esses primeiros passos aí tão importantes que vão te possibilitar colocar grana no bolso a partir da geração da renda extra utilizando o seu cartão de crédito e oportunidades desse mundo, esse universo aí de pontos e milhas. Basicamente, a primeira coisa que você precisa entender é que o cartão de crédito ele não é um vilão. Isso mesmo, o cartão de crédito ele é um veículo para a sua geração de renda extra. Esse é um ponto muito importante e que gera muita dúvida e que acaba travando muitas pessoas de começar a gerar essa renda extra. Aí. Muitas vezes a pessoa tem um cartão de bom um cartão de crédito, mas não consegue colocar em prática. Por quê? Ela cresceu ouvindo que o cartão de crédito é um vilão. O cartão de crédito, ele é... Um vilão que pode aí te possibilitar, te levar ao um endividamento, complicar a sua situação financeira. E é o contrário do que a gente ensina para vocês, é que não. O cartão de crédito, ele pode ser um veículo para sua liberdade financeira, para a realização de seus sonhos, a partir da geração de renda extra. E o segundo ponto muito importante, é que você vai precisar de, após entender isso, de, de se desbloquear, romper esse bloqueio, você vai buscar conhecimento, porque não adianta nada você entender, você conscientizar de que o cartão de crédito ele não é o vilão. Bacana. Mas e agora? Você precisa do conhecimento para ter segurança, para colocar em prática é, as estratégias, para aproveitar as oportunidades que o mercado te oferece. Então, você precisa investir em conhecimento. Por que conhecimento? Porque a partir do conhecimento, você vai ter condições de usar o seu cartão na função crédito. Essa é a base para a geração da renda extra. Então... Investir em conhecimento, você vai ter domínio aqui de o porquê, né? qual o fundamento de você usar o seu cartão na função crédito, você vai ter essa noção, essa, essa clareza maior da importância disso. Então o primeiro passo aqui é você usar o seu cartão na função crédito. Se você não usar o seu cartão na função crédito, você está perdendo dinheiro, você está jogando dinheiro fora. O segundo é você entender, ficar claro para você, você conhecer aqui, é, o que, que são as promoções de mega acúmulo e como elas podem contribuir para a sua geração de extra Para quem não sabe, promoções de mega acúmulo são promoções onde as lojas parceiras dos programas de fidelidade, seja dos bancos, das companhias aéreas, elas nos oferecem uma grande quantidade de pontos por cada real que você compra nelas. Lojas como Casa Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, enfim, as mai os maiores varejistas do país, eles estão nesses programas de fidelidade te of oferecendo pontos. Então, nesses períodos de promoções de Mega Akuma, nós vamos acumular uma grande quantidade de pontos, como o próprio nome já diz, Mega acúmulo. Isso nos possibilita acumular muitos pontos e depois conseguir gerar aí uma excelente renda extra apenas a partir desse acúmulo. Isso aqui, pessoal, essas promoções de Mega acúmulo, você vai conseguir comprar tudo. Coisas do seu dia a dia, coisas que você já ia comprar mesmo, por exemplo, como itens de supermercado. Então, em vez de você ir no supermercado da sua cidade, você pode aproveitar essas oportunidades para estar comprando esses itens e acumular uma grande quantidade de pontos. E em terceiro, o que você vai aproveitar também? O que você vai trazer para a sua realidade? Você vai, a partir do conhecimento, você vai descobrir como comprar pontos e milhas de forma correta, comprar mais barato, vender mais caro depois, colocando um excelente grana no seu bolso. Então, esse é o terceiro pilar que você deve seguir, que você deve implementar na sua vida, que você deve trazer para a sua vivência, para que você consiga, e a partir disso, estar tá gerando essa renda extra. Então, esses... Terceiro pilar aqui é a compra de pontos e milhas, estratégias que têm uma média de retorno e média de lucro em torno de 20% a 30% por cada operação que você faz. E você não pode deixar de lado e por isso que é tão importante você usar o seu cartão de crédito. Porque quando você liga lá, né, quando você pega aqui o primeiro passo, aqui, o né, uso da função passar a usar o seu cartão de crédito, quando você usa esse cartão de crédito, ele te dá benefícios. Então, Por isso que, então, além dos pontos que você acumula ao usar o seu cartão de crédito, você precisa também usar o cartão de crédito para ter acesso a benefícios exclusivos, como por exemplo, seguro proteção de preço. O que é o seguro proteção de preço? Ele nada mais é do que uma garantia que você recebe de que se você comprar um produto hoje e se nos próximos 30 dias você encontrar esse produto mais barato, a bandeira do seu cartão de crédito ela te reembolsa essa diferença. Contudo, você tem que ter pago, você tem que ter comprado esse produto com o cartão de crédito. Ter pago na totalidade com o seu cartão de crédito, senão você não tem direito a esse benefício. Outro benefício também, que a bandeira do seu cartão te oferece, garantia estendida. Você não precisa pagar pela garantia estendida. Proteção de compra é um benefício que você tem de que se comprou um produto hoje e esse produto nos próximos 90 dias sofreu algum dano acidental, for furtado, roubado, a bandeira do seu cartão de crédito, ela te reembolsa aí até o valor total do produto que você comprou. Então, são benefícios que você vai ter a partir do momento que você usa o cartão de crédito. Então, você precisa usar o cartão de crédito para ter acesso a esses benefícios. Então, esses são o que eu diria que chamaria que são pilares iniciais, básicos aí, para você começar, primeiros passos para você começar a usar, usar o, seu, o começar a gerar renda isso a partir da utilização do seu cartão de crédito, a partir de gasto do dia a dia. Então, primeiro você vai. É mudar essa mentalidade que o cartão de crédito não é um vilão, o cartão de crédito ele é um, um veículo para a sua geração de renda e depois você vai investir em conhecimento para que você aprender a usar o seu cartão de crédito de forma segura, depois você vai aproveitar promoções de mega compra, comprar esses produtos que você precisa do seu dia a dia, acumulando uma grande quantidade de pontos, depois você vai descobrir como comprar pontos e milhas em momento certo, para ter um retorno maior, para aumentar, para ter uma rentabilidade, um retorno aí de 20% a 30% em cada operação que você faz. E por último, você vai usar o fato lá, o primeiro passo que a gente deu lá de usar o cartão de crédito. Você vai usar o fato de usar. O você vai se beneficiar aqui, pelo fato de usar o cartão de crédito, de recorrer aí, ter acesso a benefícios exclusivos da bandeira do seu cartão de crédito. Então, esses são os primeiros passos que você deve dar, que você precisa dar aí para começar a colocar essa grana no bolso. Então, pare de perder dinheiro, aproveite essas oportunidades, aproveite o recurso que você tem em mãos, que é o cartão de crédito, para colocar grana no bolso. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.